Mas assim, eu tenho muito orgulho dessa turma toda que passou Tem muita gente que eu já acompanho há, há um bom tempo né, Trocando mensagem no WhatsApp E eu sempre falo que eu acabo conhecendo vocês Provavelmente no pior momento da vida de vocês O Rodrigo foi tranquilo Fechou a cabeça, não tinha nenhuma pressão atrás Filhos, contas, né, nome no Serasa, como era o meu caso na época é, não, Isso aí e, assim, também era, era importante rádio. É, tinha o apoio de casa, assim, foi fantástico. Também. Perfeito, velho. Primeiro salário que você dá para eles foram seus coaches. Você vai lá, ó. É. E nem a pressão de passar, o período teu Nunca me perguntaram, e aí, vai passar? Ah, e aí, como é que tá? Nunca me perguntaram, me deixava, assim, super tranquilo, velho. Super tranquilo. Acho que isso também tem muito com a maturidade. para fazer concurso, você tem que ter uma, uma maturidade. Que maturidade? Não sei. Também é muito pessoal. É, alguma tem é, que é, ter. É, fato é que você tem que ter alguma maturidade. Pelo tempo que você investe, pelo, pelas expectativas que você pode criar, é, por pilhas que você pode cair. Isso é uma coisa que eu não fiz. Não cair na pilha do, do, da cultura concurseira. Eu não fiz isso. Não Mandou tinha bem. Grupo, não tinha nada. Era eu e eu. Mandou muito bem. o meu estudo. Isso eu também recomendo, não gosto de fazer recomendação, mas também recomendo. Eu duvido que isso ajuda muito. Alguma pessoa, entrar nessa pilha do, do concorceiro, sabe? Eu duvido, eu acho Cara, muito difícil. Eu tô há 10 anos aqui e sempre que eu faço entrevista, quem, quem passa fala disso. Cara, era só eu, meu material de estudo, a prova, os problemas da vida real. E eu estava fora do açougue e vira um açougue muito grande, eu até conversei sobre isso com o pessoal do grupo, né? Com, com os problemas que nós tivemos no WhatsApp. Eu acho que essa geração que está começando a estudar para concurso, ela tem uma outra visão de mundo. Então, ela, ela sentar para parar para estudar é mais complicado do que tipo foi na minha geração, na geração anterior. Então, ela já Entendi. senta cheia de opinião, com um bocado de coisa, como é que tem que fazer, e não sei o quê, não sei o quê. E a gente recebia, Rodrigo, aqui reclamações com relação... Ah, sei lá, a iluminação não está legal. Cara, para estudar, não... fica prestando atenção na iluminação com relação a uma aula. Né? E, enfim, aconteceu de tudo dentro desse grupo. Teve uma hora que eu fechei. E eu vi que algumas pessoas... Algumas três ou quatro pessoas... E aí eu sempre digo, não é para bater palma para quem está sambando, dando uma de louco ali. Não, gente, não bata palma para louco. Não bata a palma que dá trabalho. Uhum. Mas o problema de grupo é isso. Alguns são muito bons, eu acho que a coisa ficou boa depois, mas o que, o que a gente viu foi que é, algumas pessoas deixaram de ter uma experiência melhor com o curso, de aproveitamento mesmo. O mesmo material que vocês receberam, a galera que participou do curso, foi o que o Rodrigo recebeu e que os outros 10, 12 aprovados que nós vamos entrevistar aqui, receberam também. E aí muita gente caiu nessas pilhas e deixou de ter uma boa experiência de, de estudo por uhum. conta disso. Né? então, teve grupo paralelo, teve, gente, é, é uma pressão gigantesca. que Eu acho que não ajuda, de uma maneira geral, assim, nem em relação ao concurso como um todo, é, entrar nessas pilhas de a concorrência, a quantidade de gente, judicialização, é. que o concurso pode ser anulado, sabe, eu acho que não ajuda muito, nem antes e nem depois. E em relação ao curso também, cara, assim, eu, eu digamos assim, erros, que eu coloco entre aspas, que eu não considerava erro, como, por exemplo, é, o seu simulado vinha com um gabarito errado. Cara, mas você mesmo tinha condição de saber que estava errado o gabarito, então não, você não precisava é, ficar louco, nossa, estudei, errei a questão, mas será que eu estou errado? Não, às vezes você colocava lá, gabarito, letra A, mas quando você dava explicação você dava da alternativa que não era a letra você é. já por si só já respondia não ele escreveu errado a afirmativa a certa é essa então tá tudo é, certo é, é, é. e o material tipo as aulas não teve uma aula que eu falei ah ah foi ruim não preciso reclamar de alguma coisa de maneira alguma é, sério Poucas vezes eu acho que a gente tem a oportunidade assim de, de consumir alguma coisa que você sei lá, depois que você consumiu, você não sente na posição só do mega consumidor. É, como eu falei, eu queria participar da entrevista para conversar com você e agradecer, porque não, não é qualquer cursinho de verdade. Não é. Você foi além do contratado. Você, foi, você fez mais do que a gente pagou para você fazer e isso é, é, é de muita consideração é muito profissionalismo é, é desejo de querer fazer a coisa dar certo você prometeu 90% do conteúdo e não necessariamente que todo o conteúdo teria vídeo aula no final das contas você deu 100% do conteúdo e todo o conteúdo com vídeo aula fora N questões, simulados, etc., a disponibilidade para tirar dúvida, para responder a galera. O que, que mais que eu precisava? Nada. Precisava de mais nada. Estava ótimo, era excelente. Paixão, velho. É, você fala aí realmente... A, a minha ficha demora a cair, mas é, foi, foi um, um investimento pessoal muito grande. então sim. É, peguei Covid no meio do caminho, fiz uma live com vocês para resolver a questão ao vivo com os alunos. É, antes ah, da prova. É, então, você tinha até perguntado para mim antes do, do, do início da live quantas horas você trabalha por semana, trabalha 40? Tem semana que eu trabalho 40 horas mesmo no Ministério da Justiça, tem semana que é um pouco menos, home office, né? Então tem uhum. semana que é um pouco mais, aí eu concilio isso com minha família também, e essa da Prefeitura de Belo Horizonte foi muito intensa, foi muito intensa. Eu imagino. Mas, Cara, de verdade, fico muito, muito grato por isso. Já, já tô doido aqui para dar um pulo aí em Belo Horizonte pra gente marcar para tomar uma cerveja ou, sei lá, qualquer coisa para comemorar aí. Por favor. Por favor. E para conhecer a tua família também, pô. Com certeza. A galera que apoiou aí. Cara, mais ou menos um mês antes do, do concurso, não é, não é historinha pra boi dormir, não, é verdade. O meu irmão perguntou para mim como é que eu tava, como é que eu tava me sentindo, e como é que eu estava achando que eu estava preparação. Falei que estava legal, e que estava estudando muito, mas que o concurso é muito difícil, a gente não domina todas as variáveis, a banca, a prova, pode sair qualquer coisa dali, não tem como. É, você enfatizou isso muito ao longo do curso, que não tem... Você não tem domínio de tudo, tem um que é de sorte, é, e você é. precisa aceitar isso. É, mas eu falei para o meu irmão, se existe alguma chance de eu passar nesse concurso, é por causa do cursinho que eu estou fazendo, velho. Porque a matéria é absurdamente grande, e os caras estão me entregando tudo de bandeja. Tudo, tudo de bandeja, assim. É, às vezes você ficava um tempo sem postar conteúdo, eu ia tentar olhar uma coisa adiantado, porque eu não aguentava mais repetir a mesma coisa... Então, uma coisa ou outra eu consegui. Aí, por exemplo, eu peguei lá Mendes, que é um que me vem à cabeça. É... 600 páginas, velho. 600 páginas. Eu olhava e assim, não. Eu, eu não tenho condição de filtrar isso. Eu vou esperar o Alisson jogar o PDF aqui e me falar o que, que eu preciso saber e depois eu olho. Não, tenho, não vou ter coragem de ler essas 500 páginas. Não tem como. Então, assim, o... O curso aí não, é, não foi só. É totalmente direcionado. É direcionado. Ele aponta o caminho, o que, que você tem que fazer. E é isso. Então, só tenho a agradecer mesmo. Valeu a pena demais. Cara, massa, massa. Yes. Deu certo. É, assim, eu, eu costumo dizer isso, eu falei isso na, na aula 200 vezes. Concurso público mudou a minha vida. E agora está mudando a vida do Rodrigo também. E eu acho que daqui a mais algum tempo vai ser o Rodrigo fazendo live com, sei lá, futuros alunos, colegas, profissionais, formando gente. É, quanto, quanto mais capacitados os alunos saem do Psicologia Nova, melhor para o serviço público. Eu não tenho dúvida com relação a isso.